Olá, eu sou o Leandro e eu estou aqui para falar de Shazam, por que, que eu adorei Shazam e por que deveria existir mais filme de super-herói assim? Adorei Shazam porque é um filme totalmente divertido, que traz uma família à tona, ele aposta no humor e acerta na medida certa. Mas outro fator que me fez adorar Shazam foi a representatividade da pessoa com deficiência. Para quem não viu o filme ainda... Eu para quem já viu o melhor amigo do Shazam, os amuletas. Então, isso é muito, muito foda. E eu fiquei pensando numa coisa, por que que filmes não podem ter representatividade da pessoa com deficiência? É, eu acho que é errado excluir pessoas assim e fazer que não existam, porque eu fiquei muito surpreso com Shazam, pelo fato de ter uma pessoa com deficiência no filme e com um papel relevante, que tem relevância para o filme e não uns 10 segundos, como Stan Lee e mais. E se todo filme de super-herói tivesse uma representatividade como Stan Lee tem nos filmes da Marvel, como uma cena de 10 segundos, já seria demais. Mas fazendo um além dos 10 segundos e faz com que esse personagem tem a relevância para o filme. Outra mensagem que o personagem de deficiência do filme me passou é que, mesmo com tanta dificuldade, tu não pode existir no primeiro obstáculo que tu encontra. É uma coisa muito foda, porque ele nunca para de fazer o que ele realmente gosta do filme. Ele até arruma algumas encrencas e sai apanhando ainda. Eu, como deficiente físico, amaria que tivesse muito mais representatividade da pessoa com deficiência no cinema. Isso diminuiria o preconceito, aumentaria a inclusão social e deficiente também é gente. Então por que não colocar um deficiente no filme como um personagem na rua, andando normal, sem muita relevância para o filme? Cara, ia ser legal pra caramba. Se você não viu o um Shazam, veja veja ele, você vai rir, vai chorar, vai se identificar com o filme. Ele é muito, muito, muito divertido, ele sai daquela linha de seriedade da DC e ele traz muitas mensagens legais. Então é isso pessoal, esse vídeo foi só para falar da representatividade de deficiente em Shazam, que eu achei muito legal, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta aí, compartilha esse vídeo, e até o próximo vídeo!